E aí tá ativo o cartão. Foi. Como cadastrar o seu cartão C6 Bank no Google Pay? Eu vou te mostrar isso e mostrar o porquê fazer isso também. Bem, eu já tive problema com o cartão. Eu perdi meu cartão e fizeram uma compra nele através de aproximação. E infelizmente você corre esse risco se você deixar ativo a forma de pagamento por aproximação. Mas com o Google Play você não tem esse problema e eu vou te mostrar o porquê. E basicamente é muito simples. Você vem aqui se você quiser fazer pelo aplicativo do C6 Bank, você vem nessa notificação, caso você não tenha notificação, você pode vir aqui direto no Google Pay, e aí vamos aqui pelo C6 Bank mesmo, eu clico aqui em contratar, aí ele vai aparecer aqui, ele vai mostrar os cartões que eu já tenho cadastrado, eu venho aqui adicionar novo cartão, eu faço a leitura aqui do meu cartão, é rapidinho que ele faz, verifico aqui os dados, se são esse mesmo os dados estavam errados eu vou botar para ler novamente o cartão aqui agora leu certinho e aí eu coloco os dados que faltam e clico em salvar ele vai me mostrar o contrato novamente e aí eu vou lá até o final aceitar e continuar ele vai verificar com o banco o cartão se é o cartão válido e nisso aqui você precisa aqui desbloquear a tela usando o Google Pay aí ele verificou que eu tenho o cartão ó, vou fazer o login aqui no banco clico em continuar e aí vai aparecer aqui ó digitei minha senha e aí vai aparecer aqui ó finalize o cadastro do seu cartão final tal no Google Pay clico em continuar e ele vai verificar vai fazer a ativação vou digitar a senha novamente aqui do cartão e aí tá ativo o cartão foi tudo verificado então eu tenho os cartões aqui adicionados. Está vendo esse saldo aqui no Google Play de R$ 108,20? Eu vou deixar aqui o vídeo no lado. Ele é sobre gift card. É assim que eu adiciono o saldo, e economizo muito mais ainda. Você vê o vídeo aqui e entende o que eu estou te falando. E aí ele está adicionado aqui embaixo o cartão ó, por aproximação Mastercard Black do C6 Bank. E aí, como você pode ver, aqui já confirmou aqui, ó, o Google Pay. Está tá cadastrado o meu C6 Bank. E eu tenho ele aqui. Assim que eu fizer qualquer pagamento por aproximação, ele vai pedir minha senha e é muito mais seguro. Caso eu perca, meu até mesmo perdendo meu celular, não tem problema, porque se ele tentar fazer um pagamento por aproximação, ele vai pedir minha senha. E aí não vai acontecer porque tem que ter a senha, entendeu? Então é mais uma forma aí de você ter facilidade. Com o pagamento e ter segurança ao mesmo tempo. Um Vídeozinho maroto desse aí merece sua inscrição. Aí se inscreve aqui, deixa o like. O oh, YouTube vai deixar aqui outro vídeo para você, como sugestão, que provavelmente você gosta. Ele conhece mais a gente do que tudo, né? Então, provavelmente você gosta do próximo vídeo que vai estar aqui. Valeu, até a próxima.